Olá, eu sou a Maria do blog Love Uma Maria e vou-vos mostrar as roupas que eu comprei nos últimos tempos. O vídeo vai ser só sobre uma marca, porque eu não sei porquê, comecei a comprar imensas coisas desta marca e comecei a comprar desde dezembro e depois passei para o mês de janeiro e comprei outra vez, depois passamos para o mês de fevereiro e comprei outra vez, depois passei para o mês de março e já tenho outra encomenda por isso. Esta marca é a SHEIN, eu já fiz parceria com ela, neste momento não estou a fazer parceria, mas continuei a gostar tanto tantos produtos deles, que continuei a comprar, obviamente. Por isso eu vou-vos mostrar algumas roupas que eu comprei, muitos de vocês viram já algumas dessas roupas no Instagram e recebi algumas mensagens a perguntar de onde é que eram, por isso achei que fazia sentido fazer este vídeo, embora vocês já percebam, ok? SHEIN é só essa marca, mas pronto, eu vou-vos mostrar que eu comprei, como é que as roupas me ficam, e assim vocês já têm um ponto de referência caso queiram também comprar lá. Ok, a XIIN vocês têm que perceber que é uma loja chinesa, por isso aposto que muita gente está reticente a comprar lá e é, das únicas, é a única marca chinesa que eu sinto que os produtos nunca, nunca desiludem, pelo menos essa é a minha ideia, mas como todas as marcas de roupa, vocês têm que ver os comentários, os comentários são muito importantes, o rating também é muito importante, a classificação que as pessoas dão é muito importante, e é isso que eu faço sempre que vou procurar roupa na internet, é isso que eu faço. Por isso, a primeira coisa que eu faço quando estou num site é Procurar a roupa que eu gosto, abrir todas as tabs, deixar lá tudo no meu browser, assim umas 50 tabs, depois vou aos comentários e vejo se o material é bom ou não, de acordo com os comentários, cada não um tem comentário ou arrisco ou simplesmente desisto, a maior parte das vezes eu desisto porque não quero uh, que chegue a alguma coisa má à minha casa, mas é basicamente isso, comentários são muito importantes, depois vou ver o tamanho, se o tamanho é adequado ou não para mim, por isso este top que eu estou a utilizar, eu comprei lá na SHEIN e gostei tanto, gostei tanto de como é que ele é modifica fica e gostei tanto do material que acabei de comprar em preto, nesta última encomenda, o material é mesmo suave, fofo e aquece-me bastante, que eu sou muito, muito esfriorenta. Por falar em eu Ok, é isso, eu sou friorenta. Falar em ser friorenta, eu comprei um casaco. Quer dizer, comprei três, mas eu vou-vos mostrar este primeiro. Este casaco é para eu utilizar no escritório sempre que estiver em casa com muito frio, porque eu estou sempre cheio de frio, e é super suave. E acabei por comprar um para a minha mãe. Ela gostou tanto dele que, pronto, não queria que ela me roubasse Por isso acabei por pedir comprar um. Outra coisa que eu comprei e depois comprei para ela foram leggings. Eu agora ando no ginásio já há cerca de um ano. Por isso, ter leggings para desporto de é uma coisa que eu preciso e é uma coisa que eu uso imenso. Por isso eu comprei três ao longo destas empomendas todas e depois acabei por comprar duas. Um, para a minha mãe, porque ela gostou muito da qualidade delas, por isso... A primeira vocês já devem ter visto no meu Instagram e são as mais coloridas de sempre. Eu adorei o padrão e adoro estes azuis. É mesmo o meu tipo de azul, não é? é? mesmo perfeito. E gostei tanto delas que tive que experimentar. Elas são mesmo muito confortáveis, são super fofas, o material é super suave. São muito leves e eu pensei que eram daquelas que Vou estar a correr e elas vão estar a descair pelas minhas pernas, mas não, estas seguram-se mesmo muito bem. Um, e gostei mesmo, mesmo, mesmo, muito, muito do, do material, por isso se vocês quiserem umas leggings e gostarem deste padrão, eu aconselho-vos imenso. Uma coisa que eu não os aconselho, se calhar, e por falarem calças, leggings a descer ao correr, são... quais? São estas aqui que eu comprei e elas são muito, muito bonitas e eu vou usá-las, quando a usá-las em casa. Mas para correr realmente não dá. Por exemplo, se vocês estiverem a fazer máquinas de ginásio, acho que não há é problema nenhum. Mas eu começo sempre os meus treinos a correr e estava se, sempre a puxá-las para cima. Eles têm aqui este, este detalhe nas costas que é super giro. O material é super bom, suave, mas acho que o que lhe faz é um bocadinho de elástico aqui na, na cintura porque elas acabam por descair. tem algum, mas não o suficiente para se manterem no meu corpo. Eu gosto muito delas, a única coisa que não dá é para correr, por isso vou continuar a usá-las em casa e no ginásio, caso não vá correr. vou mostrar outras leggings e ao contrário das outras, estas prendem-se bastante à vossa cintura porque têm um elástico super forte e super assim deste tamanho. E eu acabei por não gostar muito destas porque... Tenho um bocadinho de gordura a mais neste momento, vamos ser sinceros, e aposto que quando emagrecer um bocadinho na barriga vai me servir perfeitamente, mas neste momento estava a apertar um bocado, mas elas têm um material super bom, são muito parecidas com o material das anteriores, aquelas cinzentas, elas são perfeitas basicamente, só preciso de perder um bocadinho de gordura na barriga para não me prender tanto, porque elas servem muito bem, é só foi um bocadinho desconfortável com... A força deste elástico que é uma força muito, muito grande. Outra coisa que eu comprei para o ginásio foi este sutiã. Eu não sei se ela é mesmo para o ginásio ou para dar um ligeiro push-up, mas eu gosto mesmo delas. Eu tenho-as usado naqueles dias de mês em que preciso mesmo de um suporte extra. Por isso, essas são puff, incríveis. Fazem um push-up enorme, por isso vocês gostarem disso aconselho muito, muito, muito, Outra coisa que eu comprei foi uma camisola super boa. Oh, é tão perfeita, a sério. Ela é super quentinha, super fofinha. Um, tem assim um pulinho super querido. É perfeita. Eu gostei mesmo muito dela. E se houver noutra cor, acho que vou comprar, porque eu gostei muito delas. Embora agora começa a fazer um bocadinho mais de calor, por isso, não sei. Não sei se vou comprar, mas... Se começar a ficar frio outra vez, acho que é uma boa compra. Por falar em calor, ou frio, <risos> eu comprei mais dois casacos. Um vocês já viram no meu Instagram, que é este marinho super rubé, Toda a gente que passa aqui a mão pelo pelo fica maravilhado. É tão suave que nem dá para descrever. Vocês parece que nem estão a a tocarem nada, se vocês tentarem agarrar vocês não conseguem, vocês, os vossos dedos deslizam é uma sensação tão engraçada e eu não vos consigo descrever muito bem, mas se vocês comprarem um, um casaco deste vocês vão perceber, é tão suave ai meu deus, como é que é possível? nem faz sentido, é um suave tão suave que nem faz sentido pronto, este casaco é super quentinho já o usei à noite com chuva, frio e vento, por isso aconselho-vos imenso é muito fofinho, quente e tem carbos, tem bolsos, tem feixe, por isso acho que não há forma de ser melhor. E por último, comprei este casaco, mesmo na última encomenda, e ele é super, super quietinho. E vocês já devem ter visto estes casacos a andar a rondar aí toda a gente, porque está um bocadinho na moda, tenho que admitir. Mas ele é tão quentinho, é tão quentinho, é tão fofinho, adoro, e me E algo diz que vou utilizá-lo mesmo, mesmo, muito porque é perfeito. E gosto mesmo, mesmo, mesmo, mesmo muito dele. E é isso! Acho que foi um vídeo muito rápido a mostrar as minhas roupas. E se vocês quiserem comprar estas roupas, acho que vocês conseguem perceber mais ou menos também que vocês devem utilizar. Eu mais sou 1,66m. Costumo normalmente usar o S nas roupas. Por isso vocês conseguem perceber mais ou menos como é que estas coisas me servem. E é isso! Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês quiserem mais hauls, digam-me. Uh, eu acho que vou continuar a comprar roupa nesta loja porque gosto mesmo muito e é mesmo muito barato. E já agora, queria-vos dar uma dica. Se vocês quiserem fazer compras na Shein, uh, utilizem a app Honey, que é o que eu tenho utilizado para usar o melhor desconto possível. Uh, o que a Honey faz é... Ver todos os códigos ativos nessa loja e depois escolher-vos o melhor. Por exemplo, vocês podem ter um código que vos desconta uma quantia, mas o Honey tem acesso a todos os códigos disponíveis, por isso ele pode-vos encontrar a melhor opção para vocês. E é isso que eu tenho utilizado basicamente. Eu posso ter uma, um carrinho de compras de 100€, mas acabo de pagar 70, 80, por isso poupa-me sempre bastante dinheiro. E é isso! Uh, não é suposto se ser publicidade ao Honey, mas acho que é uma ferramenta incrível para comprar, para fazer compras, por isso achei que vocês poderiam gostar. Se vocês quiserem ver uh, melhor estes produtos, eu fiz um post no blog, onde vocês podem clicar nas imagens e ir para o produto certo, por isso o link está na descrição. É isso, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.